Nós, da FMC, desenvolvemos soluções para o agricultor produzir mais. O que nos motiva é apresentar respostas, é apresentar soluções para os desafios que o agro nos traz. E de ajudar o agro a produzir o que o mundo precisa. portfólio, o portfólio da FMC, ele expressa o nosso compromisso com o agro mais produtivo, com o agro mais sustentável e mais rentável. E como os desafios do campo, eles sempre se renovam, a FMC, ela investe constantemente em pesquisa, desenvolvimento, para que os nossos clientes, os agricultores, eles contem com os melhores herbicidas, fungicidas, inseticidas e biológicos. Falar sobre herbicidas é falar sobre eficácia no manejo de plantas daninhas, que competem pelos nutrientes do solo e são vetores de pragas. Ou seja, os herbicidas abrem um caminho limpo para a rentabilidade da lavoura do agricultor. E a FMC tem uma linha completa para esse manejo em todas as regiões do Brasil. Já os fungicidas têm papel importante na manutenção da sanidade evitando prejuízos significativos em diversas culturas. É por isso que a FMC tem uma abordagem de manejo que é integrada com seu portfólio completo, desenvolvendo princípios ativos eficientes para controlar as diferentes doenças nas mais diversas condições. Soja, milho, algodão, cana, café, arroz, citrus, batata, tomate, enfim, para todas as culturas a FMC tem uma linha de inseticidas renomados, que controlam um amplo espectro de insetos e ainda com fórmulas cada vez mais favoráveis ao meio ambiente. O meio ambiente, ele vem nos exigindo uma agricultura mais sustentável. E as respostas para que nós tenhamos uma agricultura mais sustentável estão nos biológicos e na sua integração com os químicos. A FMC tem conhecimento para liderar esse processo. Estamos aprimorando as nossas soluções e, nesse sentido, nós já contamos com uma linha de biopotencializadores que potencializa a genética e a produtividade das plantas. Aqui na FMC, nós temos paixão pelo agro. E por esse motivo, a FMC tem as soluções para que cada agricultor, cada cliente da FMC e todo o agro produzam um mais e com melhor qualidade.